Bom dia galera, mais uma vez a gente aqui com os nossos desafios. Hoje eu quero que o Leandro deixe ali três quadrados para mim. Pode começar, meu bem. Ah, três quadrados que ó. Tem aqui, tá certo? É pode aí, vamos lá. Aí. assim? Não, não pode ficar esses dois aí, ó. Você deixou dois sobrando aí, ó. Metade aí, ó. Não pode não, mãe, tá errado é, tá é errado tá é errado religion. tá é errado não, mãe, é a as oterinha é a as anteninhas dele três quadrados é fácil, meu bem quase que você fez Quase você deixa só os três quadrados. Tá vendo? Ó? Foi fazer gracinha aí. Desconcentrou? Não, meu banheiro. Você tá fazendo triângulo e tá fazendo uma seta né assim quadrado que isso para ver quem é o quadrado para largar a mão ué Vixe. pensa raciocina você nem precisou de pesquisar não vi esse aí já veio da cabeça já ó viu é raciocínio. <risos> é isso. take A shot it's now you. I don't want to live without you. There's the feeling that is not you. I wanna chill, I wanna go, I wanna enjoy, I wanna watch anything with you. Johnny didn't look like it. Eu, mano, que louco. Não é difícil não atuar. Tanto faz. Yes. Que não, não serve. Que tá... não serve. Não serve. Né? Não serve, não. Não serve não eu não sei então, não. Sabe sim, meu amor. Não, eu até... Que isso? Eu não fazer, parada, não consegue? Não. Então, vamos lá. Vou fazer para você, segura aí. Que jeito que é estranho, não sei não. Ó, jeito. aqui. Ai, ai. Então eu quase ai, fiz o negócio. Eu luz, quase você fez os três quadrados. Agora tu lava a louça. eu quase <risos> fiz o um negócio. Aí vocês viu, ó. Já perdeu já o desafio. Já, ó, já tá lavando as louças ali, ó.